E aí galera, beleza de nada tá com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, como vocês estão vendo, uma telinha aqui do lado A gente vai assistir mais uma vez aquelas novelinhas criadas por fãs do GTA V Que são situações dentro do jogo em que é, poderia acontecer, mas que realmente no jogo original, digamos assim, não aconteceu Que é o que acontece... Depois da morte do Michael. E basicamente esse vídeo, como eu sempre falo, é uns um vídeos que eu já fiz aqui no canal. Aí um gringo fez, só que de uma maneira bem mais legal, porque ele não usa fala e ele sabe mexer, mano, nos no mods de uma maneira que você fala assim, cara, isso aqui realmente é real. Vocês vão assistir. O vídeo é tem uns três minutos, mais ou menos. É um é curtinho. E o que o Franklin está fazendo na casa do Michael com a Amanda cara lembrando que esses são, são, são os vídeos meio daquele jeito e tal deixa o seu like me segue nas redes sociais tá aí na descrição vou dar o play aqui como eu disse para você curtinho a gente vai ver aqui vai reagir junto e eu tenho muita vontade de continuar fazendo esses vídeos só que falta ideia Bora Olha ah lá, o Trevor tá indo na casa da Amanda porque, ó, o carro do Franklin tá lá. Bom, como vocês sabem, né, um dos finais do jogo, que eu não recomendo você fazer. Ainda mais se você quiser fazer o 100%, é matar o Michael ou o Trevor, né? Ó. O cachorro, eu tô escutando o cachorro do, do Franklin latir Olha isso, mano, o cachorro... Não, mano, olha a criatividade desse cara, velho. Olha a criatividade desse cara. Eu, eu vou parar aqui para comentar isso aqui Você viu que o, o cachorro do Franklin Tava lá na porta Da casa do Michael Ali tentando entrar porque o Franklin tá lá Então ele meio que achou estranho Pera aí, como assim? O carro do Franklin aqui, o cachorro dele Tá acontecendo alguma coisa estranha Bora, vamos dar o play aqui Eu me amarro nesses vídeos, cara Não tem como não gostar, cara, é muito bom Vamos ver Será que tá fechada a porta? de dia ainda ó, lá o Ah, tá aberto right, ó lá lá lá lá <risos> olha só tá tipo que nem o tenista aquela missão lá que você vai recuperar o carro ó tem diálogo e tudo ó olha lá mano tá beijando Alright, let's go! Chama pra onde? Ó, o Michael morreu, né, mano? Tem, a vida tem que seguir, né, cara? Não tem? Olha o dinheiro ali, ó, do... A do, bolsa do, do, do, do assalto que eles fizeram no Union. Alô? Alá? Caraca, ali na foto do Michael morto. Tô falando que o bagulho é perfeito, mano. Fica muito bom, tá ligado, velho Nossa, nem liguei a luz de novo, vai. Olha lá o hip do... Que isso, cara? Não, não, não, não... Disturbe. Não incomode, uma coisa assim, ó, elas... Que... Ah, Olha isso, cara. Ó oh, Patrícia. Hell, <risos> <risos> <risos> Ué? Nossa, cara! A, a Três tá aqui. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu voltar essa cena aqui, mano. Caraca! Que, que, que zona que virou a casa do Michael, velho! Ó, a Amanda tava com o Franklin, né? Eu tava tirando foto ainda. Olha isso aqui, ó, ó. E a a a três estava com outro cara estava com um cara dentro do quarto, mano. Ah, <risos> <risos> <risos> o Frank atrás dele. On, não, não mata não. É oh, yes. oh. isso, cara. Que é isso? Maxim. <risos> <risos> mano esses videozinhos são muito bom cara sério esse cara manja muito cara eu realmente cara você acha que eu que eu sou bom e mod mexer com mod esse cara aqui é outro nível até porque cara é... eu não sei falar inglês eu entendo muito pouco de inglês e os mods cara tem tanto recurso que e inglês ali que não dá para você tem que entender né por não ter tradução e fica um pouquinho limitado, né? Acaba ficando um pouco limitado você não saber essas paradas. Mas o recurso que o cara usa é bizarro, mano. Eu já vi vídeo dele destrancando porta. É muito bom, cara, mano. Muito bom. Bom, galera, olha só o que tá acontecendo na casa da Amanda. Na casa do Maicon depois da morte dele. Que coisa bizarra, hein? Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Isso aqui foi mais um react canal. Original na descrição, beleza? Se inscreve aí no canal pra ver mais vídeos. E até a próxima. Desculpa que eu esqueci de ligar a luz. Tá com a luz aqui do teto. Fui!